Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011. E no vídeo de hoje quero trocar uma ideia com vocês. É, esse vídeo não é opinião política, tá? Mas quero trocar uma ideia com vocês para quem... Todo mundo já sabe, né? Que ontem, dia 30 de outubro, foi o segundo turno das, das eleições. E o novo presidente agora vai ser o Lula Vai sair o Bolsonaro do poder e vai entrar o Lula E eu queria tocar uma ideia com vocês Não se o Lula é bom ou se o Lula é ruim Cada um aqui tem sua opinião política e esse vídeo não é pra isso Mas pra saber se vai ter alguma mudança é, Sobre as motos, se vale a pena você que tá juntando dinheiro comprar a moto agora Se vale a pena você esperar se vai aumentar o valor das motos ou se vai diminuir Eu vou dar a minha opinião, é a minha opinião E eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários também, tá família? Porque é o seguinte, não tem como prever com exatidão o que, que vai acontecer no que vem A gente tem que esperar o presidente assumir e ver qual vai ser as políticas do governo dele, tá? Mas é o seguinte família, é, na minha opinião não vai mudar muita coisa pra gente No valor das motos Eu acredito que o valor das motos é, Ele vai continuar do mesmo jeito que tá é, Não vai diminuir o preço das motos para quem pensa Ah, o Lula entrou, agora ele vai baratear as coisas Vai diminuir o preço da moto Eu não acredito nisso, família é, O preço da moto, ele tá atrelado a várias coisas é, assim como as peças de fabricação é, é, A guerra na Ucrânia aí, Que atrapalha várias importações Porque essa moto tem vários componentes Que a Honda importa Para a fabricação da moto Então, muito da política externa do dólar Do valor do dólar Influencia no valor dos veículos Aqui no Brasil E pelos anos, né? Sempre... Tem inflação Que a inflação faz o seguinte é, Diminui o poder de compra Das pessoas Quanto maior a inflação é, Mais o seu dinheiro perde valor Então eu acredito que vai Na minha opinião Vai se manter o valor das motos é, A questão de, de aumento A Honda Até por enquanto ela não aumentou o valor da Tita 160 das motos este ano, acredito que ela vai aumentar é, 99% de certeza, é, vai aumentar o valor no dia 1 do 1, né? que é a virada de ano, que ela sempre faz isso, aumenta o valor das motos na virada de ano, mas para quem está pensando em comprar, é, pode comprar tranquilo, a questão que eu acho que pode ser que melhore, é que uma das políticas do, do Lula Ele diz que vai aumentar o salário mínimo Acima da inflação Isso é uma coisa boa Querendo ou não Pro pessoal que ganha salário mínimo né, que, é, que é CLT, carteira assinada Porque vai ganhar mais, né? O salário vai aumentar Outra coisa que também pode ajudar Ao pessoal a comprar a sua moto é que diz no plano de governo Que pessoas que ganham até 5 mil reais Vai isentar a, O imposto de renda Então não, não vai ter que pagar o imposto de renda Imposto de renda é uma coisa muito ruim Que é uma coisa horrível de pagar né? Que é o um imposto sobre o seu salário É horrível Nem deveria existir na minha opinião Mas Isentando até 5 mil reais Vai sobrar mais dinheiro no bolso né? Ao invés de você pagar ou aquele dinheiro para o governo o dinheiro vai ficar no seu bolso então também vai ser um incentivo aí para o pessoal consumir e trocar de moto comprar moto comprar acessório é qualquer coisa em relação a moto ou comprar qualquer coisa né vai ter mais dinheiro no bolso essa é a minha opinião família acredito que vai melhorar sim o consumo mas a gente tem que ver é, esperar ele entrar é, também não estou dizendo que o Lula é bom que o Lula é ruim Tá bom? mas que o pessoal vem me xingar Aqui nos comentários Mas sinto falando sobre é, As propostas que ele falou A gente tem que aguardar o, o presidente entrar E é o seguinte, família A gente gostando ou não Do novo presidente A gente tem que sempre torcer Pro Brasil dar certo para as coisas ficarem mais baratas Pro salário aumentar Pra gente conseguir consumir mais Porque Mano é muito caro. A gente trabalha muito para comprar as coisas. O brasileiro ele trabalha muito. Se, se a gente tivesse pegasse o preço, olha, me fechando aqui. Se a gente pegasse o preço que a gente paga numa a 160, por exemplo, lá nos Estados Unidos dá para comprar uma moto mais de mil cilindradas. É, comparando o valor de uma moto lá mil cilindradas, se não me engano, é 12, 15 mil dólares aqui você paga 20 mil reais uma tita 160 é um absurdo família é muito mais caro é muito mais caro mesmo o valor aqui Então a gente tem que trabalhar muito para ter umas coisas e se quiser luxo então nem se fala né então tomara que melhore é por mais que tem gente que gosta metade das pessoas gosta metade não gosta né que a eleição foi 50 para cada lado praticamente. Mas tomara que dê certo, tomara que as coisas realmente melhorem. E essa é a minha opinião, família. É... O preço da moto provavelmente vai se manter, não vai influenciar muito isso. A gente tem que ver as políticas que, que vai adotar. Por exemplo, uma coisa boa que no governo Bolsonaro tinha feito é a redução do... Como que fala? O seguro, de, seguro da moto. Não é o seguro da moto, é o seguro obrigatório é a gente pagava se não me engano a 293 reais e diminuiu para 12 reais se não me engano o seguro obrigatório então é uma coisa boa tomara que venha mais propostas dessa boa para ajudar a gente que é motociclista né poderia ter uma isenção aí de pva até motos até 200 cilindrados seria uma excelente coisa que é a moto do, do trabalhador né até 160 cilindrados e é isso família essa é a minha opinião é para você que pensa em comprar moto tem gente que vai preferir aguardar mas se você aguardar pode ter certeza que ano que vem o valor vai aumentar porque as motos quando muda a fabricação a minha por exemplo as está sendo vendida agora na loja é 2022 de fabricação Modelo 2023 Aí ah, ano que vem Vai ser modelo 2023 E ano de fabricação 2023 Por isso eles vão aumentar Não tem motivo nenhum, mas Eles costumam aumentar Quando muda O ano de fabricação Então é, Esse vídeo aqui é pro pessoal Não se preocupar, tá? Que Pode comprar tranquilo, eu acredito que não vai mudar muita coisa não, tá? A é, inflação vai continuar tendo, mesmo que seja baixa, ao longo dos anos aí sempre teve inflação. Teve alguns anos que a inflação foi maior, teve outros anos que a inflação foi menor, mas sempre teve. Então as coisas sempre aumentaram de preço e nunca vi as coisas abaixarem. É, a única coisa que eu acho que pode abaixar, por exemplo, é... Comida no supermercado isso, isso é uma coisa que é comum De ver aumentar e subir, né? Mas veículos É sempre subindo de preço Subindo de preço Logo logo aqui já está os seus 20 mil reais Aqui na minha cidade está 18,600 Logo logo Acredito em um Um ano, no máximo dois anos Já vai estar tá 20 mil reais Aqui na minha cidade Infelizmente, né? Mas vamos ver se a gente começa a ganhar, ganhar mais, tem aumento de salário para a gente conseguir comprar essa moto aqui com mais facilidade. E uma coisa também que eu acho que vai melhorar é a questão do financiamento. Provavelmente vai melhorar as taxas de juros, que hoje em dia está extremamente alta a taxa de juros do financiamento. É, não tá valendo muito a pena fazer financiamento agora, porque tá alto a taxa de juros. Provavelmente, nesse próximo governo, é, a taxa já vai diminuir, já, já começou, né, a movimentação para diminuir a taxa, e nos próximos anos, eu acredito que vai diminuir, vai melhorar para quem quer fazer financiamento. Fechou, família? Essa é a minha opinião, tá? É, é a minha opinião, e deixa sua opinião também nos comentários. Fechou família? É nóis. Até o próximo vídeo. I am on a whole